Se você veio achando que ia encontrar um vídeo falando sobre pregar bainha ou colocar zíper, não se decepcione, porque hoje vamos muito além disso. Você vai se surpreender com as minhas ideias. fala em moda e vestuário, a maioria das pessoas pensa somente em vender roupa, não é mesmo? Pois é, gente, mas nesse universo gigantesco tem outras brechas, como por exemplo, conserto de roupas. E se você desde muito jovem já se virava consertando suas roupas, talvez esse negócio seja para você. Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal mais empreendedor do Brasil. Antes da gente começar, não esqueça de dar o seu like, compartilha -se esse vídeo, né? se inscreva no canal e ative as notificações que é para você receber mensagens sempre que eu postar algum vídeo, tá bom? Não esqueça de me seguir nas redes sociais do clube que é CBempreendedor. Eu tenho o Face, o Instagram, o site e o grupo no Face que já passou de 40 mil pessoas. Uma ótima oportunidade para você divulgar o seu trabalho. Fique de olho na nossa comunidade no YouTube porque é por lá que eu posto coisas importantes sobre o canal e sobre o conteúdo. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, arroba CBempreendedor empreendedor. Eu tô colocando coisas bem legais lá. Dicas rápidas que eu não posto aqui, tá? É só lá no Instagram. Se você precisa de ajuda pra montar a sua empresa, entre em contato com a gente que um consultor, ele vai analisar o seu caso e vai te passar valores, tá bom? E logo eu vou lançar o e-book 50 formas de empreender. Ele vai custar bem baratinho, tá bom? <risos> o e-book ele vai ser um compilado de negócios que eu falei aqui no canal, mas vai ter bônus, dicas, informações que não foram passadas nos vídeos. Quando estiver disponível, procure o link no canal ou no box de informações dos vídeos, tá bom? Aliás, pode até dar uma olhada aqui já, porque vai que esse vídeo foi gravado antes e o livro já tá disponível, hein? Então dá uma olhada no box aqui de informações ou no card, tá? Eu preciso de vocês comprando pra poder me ajudar com o canal. Espero todos vocês aqui, hein? <risos> Quantas lojas você conhece que oferece o serviço aí de ajuste de roupas? Hã? Bom, as grandes marcas eu não sei nenhuma. Talvez algumas pequenas lojas sim. Uma boa oportunidade para você que sempre se deu bem na máquina de costura. Outra oportunidade é que cada vez mais as pessoas têm se conscientizado, né, com relação ao exagero no consumo e optado por consertar ao invés de jogar fora peças que, né, estão rasgadas ou desbotadas. Você ganha essa briga até mesmo se a roupa não serve mais, porque na sua publicidade você pode oferecer conserto onde usando a sua criatividade e um pouco de material criar uma campanha chamativa aplicando tecido para ajustar a roupa ao corpo não é maravilhoso isso há pessoas que gostam tanto de determinadas peças né do seu guarda-roupa que elas não hesitam em consertá-las sempre que necessário nesse sentido tem surgido cada vez mais empreendimentos especializados nessa atividade a concorrência é grande viu mas com uma boa ideia você pode abrir o seu próprio nicho sem que tem vários nichos que você pode atuar ou todos roupas de bebê vestido de festa de noiva terno aplicação de pedrarias para quem é mais fashionista né junção de duas peças nossa Josi, o que, que é isso né agora você exagerou <risos> o que é a junção de duas peças bom eu vou dar um exemplo é pegar uma jaqueta jeans por exemplo né cortar as mangas e colocar a manga de blusa de lã isso é a junção de duas peças algo nesse estilo né que eu sei que tem muita gente que que gosta de um produto único, mas se ela for comprar o preço é alto demais. Eu mesma vi numa revista uma touca de inverno cheia de pérolas espalhadas, resultado, fiz a minha própria touca com pérolas. Deixa eu pegar para vocês verem. Olha só que linda, fiz a minha própria. <risos> Ficou super moderna. Adorei. <risos> Gente, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, o Brasil ele tá em sexto lugar no ranking mundial têxtil. A parte legal desse formato de trabalho é que você não tem custo com loja né ou ponto físico, porque você pode montar na sua casa mesmo. Aí depois que você ganhar a sua clientela você parte para outras alternativas ponto físico, quiosque, van não sei. O bom de um ponto móvel é que você pode ir em vários lugares ao invés do cliente vir até você. E com relação à clientela, tudo vai depender do nicho que você escolher. Agora, se você quiser abranger né, um público maior, não se apegue a um nicho específico. Vamos falar um pouquinho da estrutura? E como eu disse ali, ali né, anteriormente, você não precisa de muita coisa não. Se você optar por trabalhar em casa, é muito importante que você pense num espaço, num espa, es, num espaço é muito importante que você pense num espaço próprio para isso, nada de costurar na sala ou na cozinha, ok? E com relação à contratação de profissional? Fica para uma próxima etapa. Você pode dar conta de tudo. E caso a demanda aumente, você precisa apenas contratar uma pessoa que seja profissional de costura, o que pode ser um Freela, né? Vamos falar um pouquinho da parte dos equipamentos que você vai precisar e os custos? Lembrando que os preços variam de região para região, data, então é preciso pesquisar antes de montar o plano. Você vai usar duas máquinas de costura reta e overlock, utensílios no geral, mesa, cadeira, ferro e tábua de passar roupa. Isso para começar, mas caso você opte por abrir um espaço de costura, aí precisa de mais equipamentos, que seriam cinco máquinas diferentes, uma overlock, duas de costura reta, uma cozideira e uma galoneira. Quanto ao investimento, vai depender do tamanho. Se for na primeira opção, né, sem o espaço, ele varia aí entre 3 e 6 mil, já nessa segunda opção, onde você vai montar uma estrutura, chega, chega aí entre 15 e 30 mil reais. Agregar valor é sempre interessante em qualquer tipo de negócio, porque faz com que você amplie a forma de como o seu negócio é visto e atrai mais clientes. Nesse caso, a opção que eu dei lá no comecinho, né, de fazer a junção artesanal de duas peças, é uma forma de agregar valor. Caso você tenha alguma ideia de como agregar mais valor nesse segmento, deixa aqui pra gente, pra ajudar né, as outras pessoas que estão assistindo o vídeo não esqueça de se inscrever, dar like nesse vídeo, tá bom? Eu preciso da sua ajuda. Você pode pensar de repente em algo aí diferente com relação à customização e se tiver ideia, manda aqui para nós não somente nesse caso, mas como em todos os outros tipos de negócios a divulgação é muito importante capriche nas redes sociais venda muito bem o seu peixe, viu? Crie marketing de conteúdo, faça postagem de artesanato com roupas, é, customiza Faça post patrocinado né, para ampliar o seu alcance. Pesquise jornais de bairro para você poder anunciar. Faça cartões também de visita e, dis e distribua na vizinhança. E não esqueça, empreender é difícil, mas não impossível. Só que você precisa estabelecer algumas regras e seguir né, essas regras. Além de trabalhar algumas características importantes para o segmento que escolher. Se for nesse caso de reparos, você precisa ter muita criatividade, saber negociar, boa coisa coordenação visual e motora ter um sentido artístico bem aguçado. Não tem um sentido artístico Josi, mas adoro mexer com costura o que, que eu devo fazer? Vídeo, gente procure tutoriais, pratique a internet, ela tá cheia de novas ideias, basta você saber aproveitar eu espero que tenham gostado do vídeo me ajude se inscrevendo no canal convide os seus amigos se cada um chamar uma pessoa, logo o canal chega a 100 mil e eu finalmente terei o prazer em receber a minha placa. Gente, sonho que se sonha só é apenas um sonho mas quando se sonha junto ele se torna realidade e eu preciso de vocês para que todo o meu esforço alcance maior quantidade de pessoas beijos obrigada pela sua audiência curta muito o canal entre em todos os vídeos e fique de olho porque logo eu vou lançar o e-book 50 formas de empreender beijo tchau